Meu nome é Thaís, tenho 14 anos, sou do César Interlagos e estou fazendo blusa pro projeto. Cala a boca já morreu. Cara, eu acho que tá bom agora.